Eu tenho que clicar agora na tela. É o tabor. A Mariana disse: Olá, olá, como está? Sim, ah, bem-vindo no então, espanhol. Dá licença, gente. Olha dá... aí como é que ficou. Isso aqui é uma mochila. Tive que pintar porque golfaram nela. Oi, Pinguim Lucas, tudo bem?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 Calma, gente ah, Ai, meu dedo Ai, gente, meu dedo Ai, ai meu dedo Meu dedo, tá imprimiçado Ai, meu dedo <risos> Eu machuquei meu dedo Meu dedo, gente Eu vou ter que pegar uma ferramenta Pra abrir Ele, pra retirar as peças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 Gente, tá muito calor, meu Deus Na cidade vocês estão calando, meu Deus, gente Não dá pra viver sem um ventilador ah! Olha, gente, aqui caiu ah! Que lindo, cara Eu vou guardar Olha, gente Não sei o que é isso, mas tá conservado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 Ah, quebra logo. Quebra, quebrar assim a carcaça, não as coisas que de tem dentro. Porque para para pe pegar um é uma ferramenta isso é difícil. Fica mexendo nas ferramentas dos outros, né? Nossa, que legal. Olha, eu enfiando no dedo de novo, gente. Gente, vai ter que abrir. Hein?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 Aqui é a casa. Eu quero saber se tem.. Tem como eu recuperar meus links A caixa de ferramenta fica bem aqui. Ativo o flash. A caixa. Será que? Esse aqui não é. Não. Meu Deus, vem pra encontrar agora. Esse aqui, né, gente?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 Isso que a coisa não tem entrado porque eu não vi. alô alô gente. Au au! caixa sem entender nada. A coisa tá ali, ó. Olha lá, gente. Olha lá. O rato perigoso. Essa elementa. Ela fica a melancia, gente. Tem que fechar a porta para ela não entrar.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 Acho que tem que dar com força Ai, tem um bicho aqui, ó Olha lá Toma, toma, toma Toma, filho de rapariga Ai, meu Deus Que isso, é uma formiga Deus me livre Sai Toma Desculpa, gente Eu não sou assim com os animais, tá? Só que invade meu território <risos> Oi, samuca Tudo bem? Eu já abri meu PC pra trocar meu HD Peraí, é, você não perde nada, não Por trocar o HD, não, gente Eu não sei nem o que é HD, né? Mas... <risos> O HD é o, o meu RAM, gente Gente, não tá abrindo isso aqui, não Eu não sei como... Ó, isso aqui tá fácil Eu acho que esse aqui tá fácil Tá girando, tá girando Não dá pra ver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 Você vai daqui, gente. Eu tô catando as coisas aqui. Ai! Quase que eu quero! Só espero que o Foul ganhe um salário do YouTube, Aí eu dei o Soares, gente Nem tem como com esse canal flopado. Acho que ele ia é ser o Felipe Neto Olha Felipe Neto deve ganhar um milhão por mês, gente Só do YouTube Sabe por que ele deve ganhar um milhão por mês? Porque é em dólares, então ele ganha 100 milhões Ele ganhou 200 milhões 200 milhões não, 200 mil Acorda pra vida, sorri em matemática Ele ganha Ele ganha, pode ganhar 100 a 200 mil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 É, o dia 25 desse mês eu vou fazer uma live especial de Natal Atuis. Olha que legal. Mas nesse calor. Ai, eu não tô. Não tô bem não. A gente não tô tá conseguindo. Hum, hum. Ai. Olha Eu não estou conseguindo não tô... Tá difícil, gente, tá difícil Olha esse papel Ah, já vai jogar fora, já tá podre Oi Samuka O que tá acontecendo? Rony Tube entrei na loja. Meu Deus! O céu! Eu tô tentando retirar as peças do meu PC. Eu consegui retirar esse. Esse eu não, não consegui, não caiu sozinho, né? Olha que lindo, gente! Eu tô tentando porque esse PC não tem mais como recuperar.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 Gente, calma aí Nossa, é muito do, du... Eu não sou forte Nossa Nossa, gente Ai, meu Deus Ai ah! Fiquei com raiva. Faz o um vídeo tentando entrar no feira Então, gente, eu abri. <risos> eu falo hein? Ai, gente, não sei. Bateu uma ansiedade, uma crise. Desculpa, aí pelo Luz Mas eu, eu tinha que abrir ele. Olha como é que ele é.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 Não tem mais nada, não. Outro conteúdo. Pelo menos um C... tem um CP Irlande Pirata. Eu não vou tomar um choque porque não tá ligado. Por isso tá... Nossa, tinha nove pessoas na live. O povo deve tá... Tudo se descrevendo só porque eu não tô fazendo live de Clube Pinguem.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 None ainda é moderador eu, eu não retirei o moderador do nome, gente Nossa, eu tenho, tenho um preguiça até pra isso Todo mundo entrando Tinha nove pessoas na no live Pensando que era a live de Clube Pinguim Eu coloco no título, né? É o clickbait o Clube Pinguim Brasil não me ajuda, gente O Clube Pinguim não, não me divulga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 não vai quebrar. Opa, Noni. Todo mundo se incorporando. O canal se chamará Febrai Tech Pop, água toda vou aproveitar e banir todo mundo. Noni! Olha as coisas do Noni, gente. Tá tudo gravado. Tá sendo tudo gravado, tá? Já tá destruindo...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 existe um emulador Pra que tá tirando as peças? Boa, None tipo assim, eu não sei explicar direito, mas eu posso colocar em outro PC, né? As peças, né? Tipo, é isso. Eu posso muito pegar essas peças, colocar em outro PC para melhorar ele. No caso aqui para piorar, porque esse peça é tudo ruim desse computador. ter pensando, no lá, o que que o Pinguim e o Lucas se apagou? Não, o None é cheio de ó, oh, gente O Noni, uhum, uhum noni é a Nilce Ela vai quebrar o coração novo Claro que não, né, Noni? Ou eu posso vender essas peças, entendeu? Porque é tão boa aqui o que quebrou foi isso aqui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 É o grudado no negócio aqui. Ah, eu vou, vou retirar logo isso aqui também. Vai sair junto. Na outra borda, você conseguiu ligar seu PC? O taborda tava dando, deu uma mijada, gente. O taborda tava no banheiro, gente. Gente, eu tô tremando. Eu não sei se eu consigo. Meu Deus, eu tô rasgando o negócio da cama todo. Vou ter que virar essa cama. Se vocês não estão entendendo, é que... O vestimenta da cama, o protetor tá todo rasgado. Pobreza, gente.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 Meu Deus. O teclado. Eu acho que meu pai Oi, Estela Tudo bem? Eu não, já que eu não gravo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 Ai, meu Deus, calma, complicou aqui. Não, ai, gente, calma, fiquei nervoso. Tá colado.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 consegui. Ah, não. Consegui. Eu consegui, gente, desmontar tudo. Ai, vou dar a espirrar. Um salve pro Ada Gaming, a Grame. Gente, desculpa, tá. Ó, oh, grudou em mim, palhaçada. Grudou em mim.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 Deixa eu ver, eu vou usar o um menor. Olha, Noni. Tô pegando com isso aqui, viu? Pra não dar com mau contato. Ó, oh, meu tapete tá cheio de prego, tá me furando. Isso aqui, eu vou, eu vou eu vou deixar tudo aqui em cima. Ó. Pra não quebrar dentro do armário. Olha isso aqui. Essa peça. Ah, não foca isso. A parede queimada, coloquei fogo na casa, na bicha, na bolsa, na bicha, na Bossa. na o PC, eu coloquei fogo na casa, não é isso? Eu tô errado mesmo? E aí? Como falou, tá que tá borda. Saúde. Beleza, eu vou divulgar o seu canal. Tô fazendo um vídeo.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 Deixa tudo ali em cima. Agora gente me avisa e se a carcaça eu posso jogar fora. Quer dizer, o noni e o até que é bom falando tudo errado mesmo. Gente, quebrou Olha lá não não fica mais.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 a tela. Será que dá para falar alguma coisa com essa tela? Ah, não, tá quebrada mesmo, Vou jogar a carcaça fora, OK, gente? Para me livrar, me livrar de entulho. Aí, essa carcaça aí,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 Obrigado a todos que participou. Oi, Logita. Quem é Logita? O já tava aqui. Helenita, é, os comentários tá piscando para mim, gente. Olha que as peças. Tá vendo que eu não vou vender, ok? Meu HD. O HD é para ficar comigo.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 Eu vou lá fora, agora a ferramenta Ó, oh, comida do cachorro Ó, oh, a menina a, a Ih, despreguiçando, mina Ó oh, lá, se despreguiçando Aqui a ferramenta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 Não, é o Noni. Noni é louco, gente. Olha o Totó. Que olha é esse do capeta, oxe. Aqui é comida. Falou assim, só seis likes não vídeo.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 Tomar banho, né? Hoje nem é dia de tomar banho, mas eu vou tomar mais tarde, de madrugada. E até a próxima. Tchau, gente. Presença F por respeito pelo PC do Fel. Vamos fazer o funeral do PC. Eu já fiz já. E eu vou jogar ele fora. Já, já. Essa vaca tá fedendo. Descanse em paz, PC do Fel. 2014, 2021. É só misericórdia, fedor da morte. Como é que encerra a live? Ah tá, aprendi. Olha o meu pé, gente.